E eu fico. uns... Pode ter um banjo nesse quarto? Claro. É, e eu f... só pego ele, olho pra ele. Escreve o banjo pra mim, por favor. Uh, é um banjo comum. Ok. Além do, do, do detalhe. Eu vou que derrubar o ele... seu bonequinho é, só pra gente mostrar como é que é o banjo. Que ele é deitado, acho que tem o um banjo. <risos> <risos> Você tropeça. <risos> Você tropeça. Uh, e tem o <risos> seu banjo aqui aparecendo. É, e é isso, gente. Obrigado. O banjo acabou de me matar.